E hoje vou explicar como é que eu criei esta imagem, esta edição, por isso vamos começar. A primeira coisa que eu precisei, e foi esta a fonte da minha inspiração, são umas tatuagens que eu recebi no calendário de advento da Essence. Elas têm algumas estrelinhas, algumas coisas natalícias, mas eu só recortei as estrelas e coloquei na minha cara não se preocupem porque saiu mesmo muito facilmente se vocês não tiverem estas tatuagens podem simplesmente pintar com sombra ou com alguma tinta facial que vocês possam ter mas o processo é mesmo muito simples em relação à maquilhagem eu não fiz grande coisa mas queria ter o um máximo de brilho possível por isso utilizei estas sombras que eu aconselho imenso, não estava nada à espera que fossem tão boas e utilizei também este glitter para os meus lábios, que também aconselho imenso e recebi o calendário do Devontaisons também. Por isso, estou a aproveitar o máximo de coisas possíveis que eu recebi lá, que acho que são super queridas. E depois, a próxima coisa é só mudar a roupa. Eu escolhi uma roupa com alguns brilhos também, umas estrelas brilhantes. O raio é a roupa preta, para também colocar o foco só na minha cara, e nos brilhos, e nas estrelinhas. E depois, claro, na magia. E eu, para criar este ambiente, o que eu fiz foi ligar as luzes e fechar a persiana do quarto e fui para um fundo branco. Nesse fundo branco o que eu fiz foi adicionar uma luz vermelha e eu tenho um candeeiro que tem várias luzes e vocês podem usar uma ring light ou um candeeiro normal com um tecido vermelho por cima e para colocar este efeito assim roxo o que eu fiz e é um truque que eu vos vou ensinar agora é vocês adicionarem uma luz extra pode ser um candeeiro com uma luz normal branca pode ser uma ring light que é o que eu estou a utilizar agora com a luz normal também sem cor e pode ser o vosso computador aberto com um fundo branco e é mesmo engraçado porque cria este efeito de vermelho e de roxo ao mesmo tempo e é só utilizando vermelho com branco, por isso utilizem o ecrã do vosso computador ou outro candeeiro que funciona perfeitamente. Agora a pose, o que eu fiz foi só colocar a minha mão perto de mim, meia aberta, como se estivesse mesmo a criar uma magia, por isso é uma posição mesmo muito simples e eu acertei quase logo à primeira, mas tirei várias fotos para terem várias opções depois na edição. Depois, em relação à edição, o que eu fiz primeiro foi ir ao Lightroom, o Lightroom é incrível para fazer edição de cor e é o que eu uso mais, este preset vai estar na descrição e vou vos deixar lá, este preset pode não funcionar para as vossas fotos, mas mas pelo menos já têm uma ideia das cores que utilizei e as definições e depois só tenho que ajustar ligeiramente para ficar bem na vossa foto, por isso espero que vocês gostem. E eu não costumo fazer qualquer tipo de edição à minha cara ou algo do género, por isso fica sempre igual, mas o que eu fiz foi retirar algumas coisas que eu não estava a gostar da minha imagem e para isso usei o Photoshop. No Photoshop o que eu fiz foi selecionar as áreas que não estava a gostar, e para isso o que eu fiz foi carregar em Shift F5 e dessa forma eu consegui aceder a uma ferramenta que me ajuda a retirar todas as coisas que eu não no fundo por isso eu utilizei esta ferramenta para uniformizar o meu fundo mas vocês também podem utilizar a ferramenta do Pencil se vocês não tiverem à vontade com esta ferramenta do Shift F5. Se vocês não tiverem Photoshop vocês podem usar o Kim, que é completamente gratuito ou usar o Pixelar que também tem as mesmas características do Photoshop mas se vocês quiserem fazer esta edição toda no vosso telemóvel eu aconselho-os imenso o Snapseed que também tem essas funcionalidades todas. Depois de eu colocar o fundo como eu quero, o que eu vou fazer é colocar então a magia por cima. E para isso eu fui ao Google e fui buscar algumas imagens. Eu coloquei também estas imagens na descrição para vocês descarregarem, por isso não se preocupem. E depois a única coisa que vocês têm que fazer é superpor essas imagens, mudar o modo de mesclagem, mudar a opacidade, retirar algumas partes da vossa mão com a borracha e é um processo mesmo muito simples e vocês não precisam fazer isto no Photoshop. Se vocês não tiverem novamente, podem utilizar o Gimp ou o Pixelar, mas se vocês quiserem usar o telemóvel, vocês podem utilizar a app PixArt e usar a borracha para retirar algumas partes da imagem e usar o modo de mesclagem, que também existe no Photoshop, para criar estes efeitos e é tão simples quanto isso. Quando acabei a edição no Photoshop, o que eu fiz foi levar essa imagem para o VSCO Cam e editar lá ligeiramente as cores para sobressair um bocadinho mais. E este é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial e eu há uns anos atrás fiz com fotos vossas alguns tutoriais de como colocar magia nas vossas fotos utilizando o PixArt. Por isso, se vocês quiserem ver esse vídeo, não se esqueçam de carregar no ecrã e vemos no próximo vídeo. Tchau! 50 ideias para Reels e TikToks. Se vocês precisarem de inspiração, é só continuar a assistir.